Trouxemos a maquete de um pulmão para demonstrar o que acontece com o paciente com DPOC. Desse lado aqui, temos um pulmão normal. A gente percebe que temos os bronquíolos, que são esses caminhos que levam a, até os alvéolos, que são as estruturas que ficam aqui no final, que parece um saquinho. Aqui eles estão com as paredes íntegras. Quando a gente olha um pulmão com DPOC, podemos observar a destruição desses alvéolos. Eles vão estourando, como se fossem perdendo suas paredes causando, assim, a falta de armas pacientes. Mesa de procedimento, caixa cirúrgica, gás estéreo, fio de nylon, clorexidina, campo, soro fisiológico, lidocaína, esparadrapo, lâmina, Seringa, dreno, capote, touca, óculos e máscara, luva estéreo. Após a realização do procedimento de toracotomia, a enfermagem deve servir alguns cuidados. Manter a cabeceira da maca elevada. Realizar curativos a cada 12 horas ou sempre que necessário, utilizando soro fisiológico, gases, mantendo sempre limpo e seco. Avaliar sinais flogísticos, ocluir com esparadrapo, deixando o dreno bem fixado e sem dobras. Observar o aspecto e a quantidade da drenagem a cada 12 horas e lançar no balanço hídrico. Sempre observando se o dreno está em perfeito funcionamento. Na troca do selo d'água é colocado 500 ml de soro fisiológico. Sempre importante lembrar que durante o manuseio e na troca, manter o clamp fechado. Manter o dreno abaixo do tórax, porém nunca no chão. Após manusear, sempre lembrar de descamplar o mesmo.